Oh, doentes! Alguém me consegue explicar porque isto está tudo atrasar, estamos quase em cima de uma que Porquê é que as bicicletas não estão já na secção de pintura? Ah! porquê? Estão em os pneus. Ai, ah, olha lá, e diz-me uma coisa. E quem é que ficou de encomendar a madeira? Para se poder fazer as casinhas das mecas Não foste tu! E... Pô, pô, é pô não é não é isto está... E os de doces? De... E os doces? Eu mandei-te trazer não sei quantos potes de mel para fazer doces. Já sei onde é que eles andam. Pois, sou gordicho. ah Olha, olha, olha, isso não pode ser. Ah, vocês... Bom, e vocês meninos? Nós vamos fazer o nosso trabalho. Vocês não se esqueçam de comer os legumes todos durante a refeição, de comer a espinha toda e se muito bem uma vez por outra, lá não há mais para o pé do Natal, podem-se-lhe todos com os doces da avó. Ah, pois! <risos> Mas é só uma vez, hein? Está bem? Ah, bom. Tratem-me de trabalhar como deve ser que estamos quase, quase em cima do Natal. Faz hum. Natal para vocês. Para, vocês estão... para Natal! <risos> está quase! Está quase! O Natal está quase! Está quase! E se nós repetíssemos isto? <risos>